O do Miguel, o do Miguel, ó, não sei, nome grande da porra, faltou uma inventagem do nome, né? Oh, e detalhe pra fichinha aqui, tem, tem a fichinha, são jaquetas especiais dos personagens, ah, e terça a gente vai ter novos produtos ainda, então Fica esperto, segue a ordem nas redes. Que terça esses produtos novos saem com uma promoção especial. É, tem outras versões dessa estampa também, tá muito maneiro. Tá. Ah, dito isso.